Fala galerinha boa de cama. Tudo beleza? Se você ainda sofre de ejaculação precoce, fique tranquilo que hoje eu trouxe uma receita muito simples e muito ótima para quem quer dar um jeito nesse problema. Antes, peço que deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal, pois ainda tem muito conteúdo top para vocês. Fique até o final que tenho um presente para você. Ingrediente. Alho.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 Bom, se você precisa de ajuda, este vídeo foi feito exclusivamente para você. E como sei que essa disfunção sexual é muito dolorida, pois muitos relacionamentos acabam sendo frustrados por isso, resolvi criar vários vídeos com dicas, receitas e técnicas para você. Se você quer acabar de uma vez por todas com esse problema, deixei aqui abaixo deste vídeo o guia completo para curar de uma vez por todas da ejaculação precoce. Você aprenderá como ficar de 50 a mais de uma hora sem ter ereção e vai soltar ela quando quiser. Não perca tempo e corre no link que está abaixo na descrição do vídeo.